Ó, vamos fazer agora agachamento com chute lateral Vou explicar Vai, abrir as pernas mais largo que a largura do quadril, dos ombros Desceu Chutou Desceu Chutou Desceu Chutou Tá ok? Não, não, não Vambora Ó Prepara, todo mundo não quer ter perna não quer ter barriga não quer ter tudo, é isso aí pô vambora Prepara, só 50 só 50 50 no total tá bom tá bom, vambora então, é isso aí 25, 25, duas vezes, tá galera vambora desceu subiu desceu subiu desceu subiu desceu subiu contando 6 vamos embora 8 9 10 11 12 13 14 15 16, levanta mais essa perna, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, vamos embora, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40, vamos 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, parou lembra do bom dia? quem não conhece é o seguinte bom dia é o seguinte vocês vão colocar ambas as mãos assim à frente do corpo, tá ok? pode botar aqui na direção do peito vai ficar com os pés paralelos à largura do quadril vai dobrar só um pouquinho o joelho jogar o bumbum para trás e dobrar o tronco o máximo que puder tem que sentir essa região toda repuxar tá ok? não, estica mais e fecha mais a perna isso. Desceu, vai. Isso. Sentiu por trás puxar essa parte aqui. Isso aí. Quando sentir puxar, aí sobe. Sentiu? Pegou bastante? Faz aí só para eu ver. Isso, desce mais. Isso aí. Sente dois. Isso aí. Vamos lá? Prepara 50. Vai! Um, dois, três. 4 5 6 não demora muito embaixo não 7 8 9 10 11 12 13 14 15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 29 30 31 32 33 tá doendo? 34 35 36 37 38 39 40 41 deita aí. 42 43 44, 45, abraça as pernas, 46, deita a cabeça, 47, 48, 49, 50, parou, deita, parou e deita, antes de deitar só presta atenção aqui no movimento, minha amiga, solta, solta a perna, só presta atenção aqui no movimento, vai deitar, deitou, flexionou as pernas lembrando cotovelo é que vai mexer então vou fazer o que? flexionar o cotovelo, trazendo aqui embaixo pode tocar no chão, estica um, dois, só esse movimento tá ok? pegaram? Pode tocar no chão, ó, cotovelo tocou no chão, cotovelo tá parado, ó, peso no chão, cotovelo parado, peso no chão, cotovelo parado. Pegaram? Deixa eu fazer para esse lado aqui. Vamos lá, ó, deitou. Cotovelo está parado. Eu não faço esse movimento, não. O cotovelo está aqui, parado. Flexionei. Chão. Sobe. Chão. Sobe. Três. Dois. Um. Vai! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Contando, contando. Conta. Conta. Vai para, vai, vai, não tem problema. Vai, desce, sobe, mas com ele parado, entendeu? Isso, isso, sobe. Isso aí, tem que sentir aqui, joga mais para trás. Isso, vai, mais para trás do braço, isso, sobe. Isso, não, não traz a frente, mantém atrás, é, vai, isso, sobe, isso, desce, isso, bora, bora, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39 40, vamos embora? 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, descansa, bebe uma água rápido.